Saudações povo, eu sou o Mr. Bonny, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, um breve aviso sobre o vídeo que vocês vão ver agora. Se você viu o vídeo anterior, você deve ter reparado que o jogo bugou pra caramba e eu entrei em lugares que eu não devia ter entrado ainda na história. Acreditem ou não, o vídeo de hoje é pior ainda. Não teve muita cena de ação, muita cena de fuga, porém o jogo bugou pra cacete e eu fiz um certo progresso ali na história que é importante de vocês verem aqui na série. Então, de qualquer modo, eu espero que vocês gostem desse vídeo e também eu quero lembrar vocês de deixar o like aqui embaixo porque muita gente tá esquecendo de deixar o like. Sei lá, as pessoas pensam que não é muito importante ou que não precisa, mas rapaziada, todo vídeo eu vou ali embaixo e fico acompanhando os likes. Então é muito importante que você clique aí embaixo. Pô, é rapidinho, leva menos de um segundo, literalmente. Então, pô, ajuda nós aí, porque isso é muito importante, demorou? Agora se preparem para ver a coisa mais bugada do planeta e tenham um bom vídeo. for upgrade procedure. You may now enter the protective cylinder. Bueno, acho que eu vou fazer um vídeo só de compilado de bug dessa Let's begin by opening the arm casing. Clique no braço para abrir o revestimento, certo? Disconnect the colored cables to remove the old forearm. It is important that you match the pattern correctly. Meu deus, qual que começa mesmo? Ai meu deus. Nossa, é difícil, velho. Agora, apareceu o avizinho na tela. Não tinha aparecido antes? Tire as garras antigas. Clique nas garras para tirá-las do revestimento. Tá é para clicar na mão? A mão nem está na tela. Great! Now place the new armature into the forearm casing. With the new armature inserted, reconnect the colored wires. Great job! Now close the casing. Como? Você não me fala como é PRA fechar a porra do negócio, velho. Eu vou clicar aqui no meio. Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure. Obrigado. as garras do monte para abrir portões especiais espalhados pelo Pizza Plex. você Where did you get these parts? não, dizer. não saber. Mano, o Gregory é um psicopata, velho. Ok, vamos para a Roxy Raceway, então. Chat, esse momento está sendo cortado do vídeo. Vamos fingir que eu nunca fui para Roxy Raceway, ok? Eu vou lá ver o que, que vai ser, como é que vai ser, o que, que eu posso fazer lá. Não, o jogo é mó foda, mó bonito. Aí o, o raio aqui no chão, a resolução do, do raio, foda. Fredão, vou poupar sua bateria E vou com minhas Fred, eu acho que a gente foi pro limbo Ah tá, que susto Vamos lá, rapaziada, agora sim Agora sim vai desenvolver esta merda Aquela recarregadinha Torçamos pro dia em que a gente tenha esse, Essa tecnologia pra recarregar celular, mano Imagina, bota o bagulho no negocinho ali E acabou Estamos aqui, Roxy Raceway, tá? Vamos lá. Então aqui eu chamo Fredoncio. Fred. Nossa, eu não posso moscar com a bateria desse bicho, não, velho. Será que é aqui atrás, essa partinha? Ah, não. Não é isso aqui que ele quebra. Ou é? Não. Tá, eu vou sair dele. Entra aí, Gregory! Oh my God. Ok, eu não preciso ficar escondido. Ima da Roxy. Tem uma porta ali. Ah, é a porta pra sair lá no, no outro lado, né? Ok. É de manutenção. Eu consegui. Eu fiz o que você queria. Eu venci as partes 1 e 2. Por que você não liga? O que falta? Me diz. Vamos lá. Oxi. Beleza. Ah, que legal. Eu ganhei uma vida? Meu Deus. Isso me lembrou Binding of Isaac. Isso é um buraco, né? É melhor eu não passar por cima dele não. Meu Deus, cara. Meu Deus, Meu Deus, Boa, calmou. Caralho, ai, Meu Deus, o bicho bugou sinistro ali, velho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Aqui tem mais um ainda? Hmm... Isso é muito Binding of Isaac e Zelda ao mesmo tempo. Meu Deus, mano, esse mapa é enorme. Elas apagam? Tem um enigmazinho aqui. Um, dois, três. Um. Elas apagam do nada? Não. Um, dois, três, quatro, cinco. Oi, Amai, tudo bom? tudo sim, mas sim. Então tá bom. Era esse o game? Caralho, sinistro, véi Sapatinho Agora a gente corre mais rápido Eu não entendi ainda se corre mais rápido Ou se tem mais estamina Mas acho que corre mais rápido, né? Fred, puta que pariu, véi Cadê você, mano? Ok, eu quero entender Que porta que o Fred consegue abrir aqui Que eu precisava das garras, mano Beleza, agora Foda-se, o Fred não vem Vocês estão tá, tá vendo esse barulhinho, ó? Esse plim, plim, cada vez que esse barulhinho Tá rolando, eu tô chamando o Fred Vocês tem noção de que eu tô tendo Que andar pra caralho Só porque eu não consegui Chamar o puto do Fred, velho Ai meu Deus, tô entrando de novo Fred, você vai correndo atrás de mim, pode ser? É melhor assim porque assim você não gasta bateria. Puta que pariu, hein, amigo. Nossa senhora, velho. Vamos! Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu vou nem comentar, velho. Vou nem comentar, mano. Buraco. Atualização da construção Todo dia aparece um problema novo Nós colocamos uma seção de pista nova E assim que ela seca, começamos a ver as rachaduras Talvez a gente esteja construindo sobre um buraco aqui Houve uma avaliação do local antes da construção começar, certo? Xiii. Tá, ok Esse ponto aqui era só pra eu pegar isso mesmo Então é só... Ah não, tem uma conta de uma porta aqui Que era uma saída, foda-se Ah, não é uma saída, é a fodendo entrada do negócio Chegamos no paraíso a região da animatronic mais gostosa de todos os tempos. Caçando Carros. Relatório de comportamento anormal. Roxy nunca perde uma corrida. Os circuitos deve, dela devem, devem estar fretando, esperando a pista reabrir. Sempre que há uma corrida de teste na pista, ela fica no caminho. Se ela continuar fazendo isso, a pista não vai ser consertada nunca. Encontre um kart funcionando para atropelar Roxy. Me fudendo. Mano, o Gregory é um psicopata, véi. Eu sou... Gregory, Tá, já que a legenda do jogo não funcionou, assim como quase tudo nesse jogo não funciona. O Fred falou que, infelizmente, o Gregory não tem o um tamanho suficiente para andar no carrinho. E eu vou precisar, né, tipo, controlar um robô desses, pelo que parece. Só que o robô tá sem a porra da cabeça. Oh, you, é, e bugado. Procuram-se pilotos de teste e solicitação de equipamento. Estamos ficando sem bots de teste para pizza, pizza não, pista de corrida. Agora temos só um bot assistente de pilotagem. Por segurança, estamos armazenando ele nos fundos da pista de corrida, perto das escadas a noroeste. Legal, bom saber, porque provavelmente a cabeça tá lá. Feeds e fast. Fred, eu não quero mais essa ajuda. Foda-se. Tu conseguiu fazer eu ficar com raiva de você, velho. Parabéns. Relatório de gestão. A pista de boliche precisa de uma decoração nova. Apesar de a maioria das imagens do Bonnie ter sido tirada, as crianças ficam perguntando, cadê o Bonnie? Nós temos uma resposta oficial aprovada? Hum... Ué, é essa, Fred. Saco, Entendendo mais nada, velho Meu Deus, calma Gregory, você só pode ser louco, velho. Não é possível. Fred, <risos> tu consegue destruir... Deixa eu ver se eu entendi, cara. Tu consegue destruir correntes e cadeados. Mas você não consegue destruir essa, essa parede feia, fodida, mofano, podre. É isso mesmo? E outra, como é que você veio pra cá, velho, se eu tive que passar pelo duto? Dreno de energia. Atualização da construção. Continuamos tendo queda de energia. Então eu enchi, eu me enchi e fui investigar. Parece que alguma coisa está desviando muita energia do local da obra. Nós achamos um cabo de alta tensão que aparece, que desaparece dentro da fundação. Definitivamente tem alguma coisa debaixo de nós. Nós vamos escavar a fundação e descobrir o que é. Hum, e, rapaz, construíram essa porra em cima em cima de coisa antiga, Balão do Monte. Eu adoro esses cenários de passe de dança. Hum. Eu adoro esses cenários assim com um chapéuzinho de festa. Me lembro dos jogos antigos e dá uma vibe muito, sei lá, é meio creepy. Uh! Abre, porra! Ai, que jogo patético, velho. Mano, beleza, a gente já conseguiu passe de segurança, passe de festa, passe de dança, mas cadê o meu passe de batalha, mano? Porra! Registro de manutenção, Princess Quest 2. Não funciona direito, não faço ideia do motivo. Ele desliga quando eu tento jogar, como se fosse algo pessoal, mas não importa. Eu ainda não achei o Princess Quest 1. Esse jogo tá bugado ainda? Então, mais do que nunca, mano. Puta que pariu, vou te falar, velho. Ela perguntando mesmo? A vencedora, a Roxy fez de novo mais um bot Steph idiota decapitado só porque ficou no caminho dela para a pista de corrida. Estou cansado de ir pro arcade oeste para consertar aquelas coisas. Por que não tem uma estação de reparo da Steph mais perto? Pelo menos eu tenho um passe de dança extra, então não vou me trancar para fora de novo. Porra, mano. Tá, eu já tenho o passe. Elevador velho, atualização da construção. Hoje nós quebramos a fundação e achamos que parece ser um velho poço de elevador. Alguém devia saber disso, não é? Tem alguma coisa lá embaixo consumindo energia. Vou levar uma equipe lá pra baixo de manhã para verificar. Mano, olha o naipe do lugar, véi. Fred, me ajuda. Você abriu o portão, mas ele ainda não funciona. Ah, puta que pariu o jogo. Mano, não, não tem cinco minutos de paz, velho. 5 minutos. 5 minutos, véi. Que susto da porra. Por causa de bug bizarro, véi. Será que é aqui? <risos> é.